Nesse vídeo, eu vou falar para você um, um termo que você precisa parar de falar imediatamente se você quer ganhar mais dinheiro, ok? Vou deixar claro qual termo é esse e te explicar o porquê disso. Antes disso, um convite, presta atenção, eu vou te fazer um convite aqui que nunca foi feito antes, tá? Primeiro dá uma olhada, vamos deixar uma, um print aqui, né? É, uma imagem. Algumas pessoas têm curiosidade, né, de saber como funciona a questão financeira relacionada aqui ao YouTube, né? Então, quanto que se ganha para fazer vídeos e tal? Esse print aí você vai ver, é, cerca de 28 mil reais. Isso foi no mês passado, né? É, apenas com é, anúncios aqui do YouTube, tá? É possível fazer muitas vezes mais esse valor aí, quando você oferece alguma coisa e tal. Mas esse aí é um valor que a gente fez apenas com anúncios nesse, no mês passado por que, que eu estou te mostrando isso? do mesmo jeito que eu consigo fazer isso eu afirmo, qualquer pessoa consegue isso mais que isso, ok mas e se for um pouco menos eu, eu digo de 5 a 30 mil por mês relacionado ao YouTube a fazer isso usando essa plataforma é possível para qualquer pessoa eu vou fazer na próxima semana uma reunião secreta falando os bastidores disso uma reunião secreta. Eu nunca fiz esse convite, tá? O que é essa reunião secreta? Normalmente eu fazia lives, né, tal. Não, essa reunião vai ser uma reunião via Zoom, né? Aquele aplicativo onde todo mundo se vê, é uma reunião secreta mesmo. Não vai ser aberta para todo mundo, tá? E, por ser via Zoom, tem sim uma limitação de pessoas. Quando é feita uma live aqui, qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode entrar. Mas, quando é via Zoom, não. Quando é via Zoom, é, é preciso... É, existe uma limitação no Zoom para o número de pessoas que vai poder participar se você quer aprender que eu falo muito aqui sobre prosperidade eu vou falar aqui agora né? mas é preciso fazer algo prático o YouTube para mim é a melhor forma de você fazer dinheiro na prática e nessa reunião secreta eu vou revelar os bastidores de como fazer isso clica aqui para você participar gratuitamente, agora por favor só entre você vai clicar, você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde você vai receber o link, só entre se você realmente for assistir, não tire o lugar de outras pessoas, beleza? Bom, agora vindo aqui para a nossa conversa principal, é... qual que é essa, essa frase, né? essa palavra que você deve evitar a qualquer custo? Antes de falar qual é ela, vamos entender o contexto, o porquê disso. Tem uma coisa que eu descobri, que quando eu descobri isso, quando essa, caiu essa ficha, pra mim, nossa, as coisas mudaram completamente, que é, é o quanto, vamos dizer assim, é, é ressignificar o valor do dinheiro, tá, ressignificar o valor do dinheiro, o que, que significa isso? Significa basicamente, o que que é caro pra você, ou o que que é muito dinheiro, presta atenção nisso. O que for muito dinheiro para você, a quantidade de dinheiro que tiver aqui, nossa, isso é muito. Fala assim, nota, oh, tá sabendo que fulano ganha tanto? Nossa! Esse nossa mostra o quão perto ou quão longe você está de prosperar financeiramente. Presta atenção, tudo que é muito está distante. Tudo o que é muito distante está distante, então, se, por exemplo, para você, se eu falar que alguém ganha 10 mil reais por mês, e você achar muito, e eu já achei muito, já achei impossível, nossa, isso é impensável, está longe, tá longe, alguém que trata isso com naturalidade, não é, não é com 100% de certeza que vai chegar nesse resultado, mas a chance de chegar é muito maior. Porque aquilo já é, já é natural. E já... Pô, beleza. É, é isso aí mesmo. O que você não deve falar é parar de julgar o dinheiro. Julgar o valor. Basicamente, falar o seguinte. Tá caro. Tá caro. Nossa, mas isso é muito caro. Aí ah, eu vi lá uma camisa de 250 reais. Nossa, isso é muito caro. Nossa, isso é muito caro. Nossa, isso é muito caro. Falar que é caro é um sinal de escassez. Tá? Por mais que às vezes seja. Por exemplo, a gente está num momento né, que a gasolina, o gás de cozinha, o leite, pô, tá, um valor maior do que era antes. Mas, será que isso... É uma coisa que domina a sua conversa. Às vezes você vai conversar com outras pessoas. Nossa, você viu quanto tá caro a gasolina. Nossa, você viu como... Vai por mim. Quando se reúne um grupo de pessoas que são prósperas financeiramente, não existe essa conversa. Não tem essa conversa de a gasolina tá cara, não sei o que tá caro. Não se conversa sobre isso. E você precisa ter a conversa de pessoas prósperas. Né? Então, tire do seu vocabulário esse tá caro. Pare de julgar. Mesmo que seja algo que você não queira, por exemplo, te falar uma cabeça de 250 reais. Talvez é uma coisa que tipo assim, pô, para mim não faz sentido. Tudo bem, mas não julgue. Não julgue, não julgue que tá caro, não julgue, nossa, isso é um absurdo, nossa, não. Da mesma forma, quando você vê, nossa, tal pessoa, por exemplo, te fiz, fiz um convite aqui, né, com relação a essa reunião secreta relacionada ao, ao YouTube, nossa, 10 mil por mês, nossa, 30 mil, nossa, Não hidrate com naturalidade o que é muito tá longe o que é natural tá perto fez sentido isso isso é olha só isso vira chave tá quando eu descobri isso quando isso caiu a ficha para mim nesse sentido virou a chave então espero que isso tenha feito uma virada de chave para você também novamente se você não se registrou e se faz sentido Pode ser que você está me assistindo aqui, que você goste disso que eu falei, mas não faz sentido. Se não faz sentido para você, não participe. Se faz sentido, clique aqui para participar desse, desse evento que com certeza vai ser interessante. Não um evento, né? uma reunião secreta, na verdade. Ok? E deixa um like aqui, deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.